Dizem que a primeira impressão é a que fica, e quando joguei bruxa de Blair a primeira vez, eu tive uma péssima impressão. Em poucos minutos me perdi na floresta e fiquei empacado. Mas como amo os jogos, resolvi recomeçar tentar novamente. Foi aí que a minha opinião mudou drasticamente. Bora pro vídeo que eu vou explicar pra vocês o que, que aconteceu. Bruxa de Blair é um game inspirado no filme de mesmo nome que foi um completo sucesso em 1999. Diferentemente do filme, o game tem apenas um protagonista e ele está ajudando um grupo para encontrar um garoto que está perdido na floresta. Mas não vamos entrar no detalhe da história, vamos falar o que tem de atrativo no jogo que me fez mudar a opinião. Nos primeiros minutos chegamos na floresta e o grupo de busca obviamente já tinha saído na busca do garoto. Junto com o protagonista a gente tem um Bullet, um pastor alemão muito útil no game e que ajuda demais a amenizar toda a tensão que o jogo tem. O único problema do Bullet é que às vezes seus comandos são difíceis de acionar e atrapalham em momentos de tensão. Em resumo, as respostas do Bullet às vezes são bem demoradas. Isso me atrapalhou em momentos complicados e me levou à morte em alguns momentos do jogo. Quero antes fazer um parênteses para dizer que Bruxa de Blair não tem nada a ver com Outlast, pessoal. Somente a tensão que é parecida, mas os inimigos aqui são completamente diferentes. A utilização da câmera é completamente divergente da proposta de Outlast. Ele tem mecânicas muito semelhantes de outro jogo. Um desses jogos é o Alan Wake, um exclusivo de Xbox 360, que você para conseguir matar seus inimigos, você tem que apontar a luz para eles. E Bruxa de Blair usa algo semelhante. E não se assustem, pessoal, a gente aqui não vai ter inimigos físicos e nem armas no jogo. Calma que ainda a gente vai chegar lá. Voltando para o início do jogo, pegamos alguns itens que estão nos carros e prosseguimos pela floresta. Esse é o tendão de Aquiles de Bruxa de Blair. Muitas vezes o Bullet vai te mostrar para onde você tem que ir. Mas nesse começo você pode muito facilmente se perder. E é aí que o jogo me deixou extremamente decepcionado. Na primeira vez que eu joguei, eu fiquei perdido dessa forma. Eu realmente não sabia o que fazer. E nas árvores tem fitas da polícia amarradas que eu achei que era para te guiar, só que só me ajudaram a ficar cada vez mais perdido. Eu cegamente fui seguindo essas fitas e acabei me perdendo, chegando no beco sem fim. Tentei voltar, mas fiquei por muitos minutos perdido e acabei desistindo. Como eu disse anteriormente, resolvi dar mais uma chance e recomecei o game. E aí sim eu encontrei o local exato. O que eu fiz de diferente foi utilizar mais o Bullet. E aí ele acaba encontrando o boné do garoto. O que te leva para uma nova área do game? What you find? What you see? Aren't you a handsome boy? Leave it, buddy. Now's not the time. O game realmente vai ficar interessante é nesse momento. A escuridão começa a dominar o ambiente e aí realmente vai ficar aterrorizante. Where are you, buddy? Minutos após explorar, encontramos a câmera e entendemos a sua utilidade no game. Ela tem a habilidade de mudar a realidade, assistindo as fitas que você vai achando no jogo. Achei muito interessante a mecânica. Observem como que funciona. Got it together, Ellis. It's probably Peters. Maybe bullet can catch a scent. Uh -huh. Bullet. You know what to do, buddy? Just like in training. Bom boy. Interessante, né? Isso vai voltar a acontecer mais vezes, mas com uma complexidade um pouco maior. Outra mecânica interessante é que temos um celular para fazer ligações e receber mensagens. E o mais engraçado é que conversamos o tempo todo com a esposa ou namorada do personagem. E no meu caso, eu sempre dei graças a Deus quando o celular ficava com sinal. Que aí eu podia ligar para ela para trocar uma ideia e aí amenizar um pouco daquela tensão que eu estava sentindo. Realmente alivia muito o pavor que você tem no jogo. Utilizaram com muita inteligência esse celular. Realmente é um diferencial. Observem um pouco dessa cena que eu havia acabado de passar por vários inimigos, vários problemas. E aí, por fim, eu cheguei no momento em que o celular deu sinal e eu pude ligar para a esposa. Hey, Jess. Hey, yourself. What's up? Uh, you know, just checking in, up, uh, checking up on um, you, I mean. Um, how are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Oh, <laughs> well, hey. Uh, let's see, you run around a dark, muddy forest for a while. It doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Ah, uh, I... really Mas vamos falar um pouco da essência de Bruxa de Blair, que é um jogo de suspense e terror. As noites, e inclusive os dias no jogo, são tenebrosos. Mas o clímax realmente está nas noites do jogo. Esperem, pessoal, tomar muitos sustos. Mas são aqueles sustos raiz. Não é aquele susto Nutella, que é uma barulhada sem inteligência nenhuma. Bullet, onde você está, amigo? Vamos lá, garoto, não me faça me lutar. Bullet, onde você está? Bullet. Como vocês viram, esse não é o caso de Bruxa de Blair. Eu realmente tinha tempo que não levava um susto tão grande como eu tomei no Bruxa de Blair. Além disso, eu achei o cenário muito bem pensado. A floresta do jogo parece muito real. Ela tem uma imersão gigante, e esqueci de falar de um detalhe importantíssimo. Joguem com fone de ouvido. Tanto para poder escutar os barulhos do ambiente como você também tem que escutar a comunicação que o Bullet está fazendo com você. Muitas vezes ele vai parar, ele vai latir querendo te dizer que tem algo a ser explorado em algum local ou até mesmo apontar para onde os inimigos estão vindo. Mas vamos para a conclusão. Bruxa de Blair tem alguns problemas técnicos alguns bugs, quedas de quadro principalmente durante o dia, a floresta fica um ambiente muito pesado e tem, uma, e tem uma queda de quadros muito violenta. Mas a história do jogo é interessante e te deixa muito intrigado para descobrir o que está que acontecendo. O conselho que eu dou para vocês é darem uma chance para a bruxa de Blair. Ele é muito mais do que aquele começo fraco. E, realmente, o começo é muito desanimador. Eu achei os gráficos medianos para ruins. O Bullet, nesse começo, ele não tem uma personalidade, ele não te envolve. Os movimentos do personagem, você assimila com certa dificuldade, o que me fez desanimar. Mas, quando você passa desse começo, eu dou uma certeza para vocês, o jogo é muito animador, muito persuasivo e desafiador. Mas falando do preço, eu achei um preço justo para os jogadores do PC, algo em torno de R$ 50. Reais. E para quem está jogando no Xbox, você vai jogar gratuitamente se você for assinante da Game Pass. No PlayStation 4, eu não sei qual que é o valor, mas dependendo se for entre 50 e 100 reais, acredito que sim, vale a pena ainda comprar o Bruxa de Blair. Se vocês gostaram dessas primeiras impressões, não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Até a próxima, pessoal. Um beijão, tchau, tchau. I saw it on my way here. I, I could get there in a few minutes. Just stay where you are, okay? All right.